O programa Ciência e Cultura Vamos Brincar chegou no seu quinto episódio. Nesse sábado, dia 31, às 16 horas, estaremos homenageando as nossas crianças.